Oiê, gente linda! Eu sou Jane Giovanni e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Para você que é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o um joinha azulzinho aí. Você sabia que você pode fazer uma pipoca de chocolate? Ah, eu faço aqui em casa. As crianças adoram. Quando eu falo em pipoca, todo mundo... Ai, pipoca de chocolate, pipoca de chocolate, pipoca de chocolate! E hoje eu vou partilhar com vocês como é que faz super simples e fica uma delícia. Vem comigo! Primeiro eu vou mostrar para vocês como eu faço a pipoca. Eu faço com manteiga e eu já coloco o sal na manteiga. Você pode botar o sal como se você fosse fazer uma pipoca salgada mesmo não muito salgada. Fiz muita pipoca, botei só a metade, senão não vai... Se você experimentar, vai ver que ela tá no um sal, igual quando você come o papo salgado. Agora eu vou fazer o doce. Você vai colocar 5 colheres de farinha. dura assim, não se preocupe que ela vai derreter toda e começar a virar tipo um carambele. É Aqui já tá carambele, vamos lá com fogo um pouco para não queimar. Quando você ver que caramelizou tudo Você vai e coloca As duas colheres de chocolate E assim que eu desligar o fogo Já vou colocar imediatamente Não pode esperar esfriar Ele Tem que esfriar na pipoca senão endurece você não consegue colocar Já então, vou colocar uma colher de chocolate apenas Mexe Só para misturar Fica a chocolatado só chocolate em pó pode até ser um sorriso que está em Se você conseguir desculver bem o sorrisinho, sem problema sim. nenhum. Sim, sim. Bom, agora eu vou colocar lá. Está pronta nossa pipoca Agora você espera esfriar um pouquinho e se desfriar. Vai ficar uma pipoca só noidinha um toque de canabés muito saborosa. Uma delícia. Super simples. Fácil de fazer. E você pode pedir para mamãe fazer para você. Então é isso gente linda. Obrigada pelo seu like. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.